E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre conversão de azimutes, tá? Conversão de azimute magnético para o azimute da quadrícula do mapa ou a conversão do azimute do mapa, conversão do azimute da quadrícula para o azimute magnético, azimute da bússola, ok? Isso garante que as direções que você é, tirar com a bússola Corresponde à mesma direção que você esteja desenhando no mapa. E as direções, os azimutes que você é, extraia do mapa, correspondem exatamente à mesma direção que você esteja seguindo no terreno, utilizando a bússola. Ok? Sabemos que mapas e bússolas apontam para nortes diferentes. Okay? O mapa ele pode usar como referência o norte da quadrícula e pode usar como referência o norte, o, o norte geográfico. Okay? E a bússola ela usa como referência o norte magnético. Se você é, é, não estiver utilizando um mapa que foi constituído usando como referência o norte magnético em sua produção okay? O norte magnético daquele ano e daquele e, e daquele local representado no mapa e se você não utiliza uma bússola é, eletrônica já configurada para ser convertida automaticamente para o norte da quadrícula ou para o norte geográfico se você não utiliza uma bússola com é, é, com ajustes de declinação e não utiliza uma bússola declinada então você precisa fazer essa conversão na hora que você utiliza mapa junto com uma bússola magnética junto com uma bússola ok se você não utiliza nenhum desses outros recursos já declinados para que te poupe o trabalho de ficar é, fazendo cálculos de ajustes de direção então você precisa saber fazer a conversão de direção é, de azimuths, magnético para mapa, mapa para magnético e vice-versa ok? Vamos, vamos lá, do que, que nós estamos falando eu fiz esse, esse infográfico aqui para exemplificar a seguinte situação você está aqui nessa bolinha, e no mapa você estipulou o azimuth 360, ou seja, azimuth da quadrícula, ou azimuth do mapa. Ou o azimuth verdadeiro, ou azimuth geográfico. ok Você estipulou no mapa o azimuth correspondente ao ponto ao norte de referência que ele foi criado. Se ele está utilizando o norte, o norte geográfico, se está utilizando o norte da quadrícula. Então, você vai desenhar no mapa de acordo com o norte do mapa. Este vai ser o norte do mapa. Okay? Então, no desenho, você usou o esquadro e tirou essa direção e concluiu que essa direção que você colocou no mapa corresponde ao azimute 360 do mapa. Ok? e que se você neste ponto simplesmente pegar a sua bússola apontar tirar o azimuth 360 da sua bússola e seguir essa direção seguir a direção 360 da sua bússola você vai caminhar por essa direção ok e 400 metros depois apenas 400 metros depois dessa dire caminhando nessa direção ou seja Nessa região você tem uma declinação magnética de 21, 22 graus. Ok? Caminhando nessa direção, dentro dessa uh, desse correspondente de declinação magnética, você em 400 metros estará quase 150 metros distante do seu do seu objetivo. Ou seja, um erro de de 150 metros em apenas 400 metros de deslocamento. Okay? imagina em um quilômetro imagina isso é, numa mata fechada imagina isso dentro de um ambiente onde você não tem pontos de referência um ambiente que não tenha caminhos visíveis trilhas visíveis e você precisa utilizar mapa e bússola okay? isso é muito comum por exemplo no, em esportes náuticos é, em cima da água onde você não tem é, muitos pontos de referências nem trilha visíveis e você precisa é, ter certeza que você está indo na direção que você planejou e que, e o, que o seu planejamento corresponde né? e que seu mapa o que você está colocando no mapa onde você acha que está indo corresponde exatamente aonde você está indo ok então aqui ficou claro essa seta é a direção 360 azimuth 360 utilizando como referência o norte magnético e essa seta o azimute 360 utilizando como referência o norte da quadrícula. São 23 graus 21 22 graus de diferença entre eles. Ok, e isso varia de região para região. Tem região que é 40 é, 30 graus a oeste, tem região que é 30 graus a, a leste, né? No nosso caso, aqui no Brasil, a gente é, varia entre 16, 17 graus, a 23, 24 graus, sempre a oeste. A oeste da, do norte é, geográfico. ok? Então, é disso que nós estamos falando. Se você não fizer a conversão, você vai tirar no mapa uma direção e vai andar por outra. Ou você vai andar por uma direção e desenhar outra no mapa. Então, como é que se corrige isso? A forma mais simples de, de, de corrigir isso é você usar o mapa declinado ou usar a bússola declinada. Mas se você não tem nenhuma coisa nem outra, ou seja, dois instrumentos que apontem na, é, que o seu apontamento é, corresponda à mesma direção do terreno, que aponte para a mesma direção no terreno, então você vai ter que fazer a conversão para não andar em direções diferentes. Ok, então eu coloquei aqui um. um um infográfico correspondendo aqui a, a, a, a essa régua graduada externa correspondente a, a, ao mapa ok? utilizando como referência o norte do mapa e essa régua graduada interna utilizando como referência o norte da bússola e nesse exemplo nós estamos utilizando de uma forma é, para ser mais didático é, a, a suposição de que este local onde eu estou utilizando o mapa e a bússola ele, a, a, a declinação magnética correspondente dessa região seja 20 graus tá? Então eu coloco aqui, é, t, conto 20 graus para a esquerda E esse vai ser o norte da bússola 20 graus para a direita vai ser o norte é, A direita do magnético vai ser o norte do mapa a esquerda do magnético vai ser o norte da bússola, diferença de 20 graus. Essa é a declinação deste exemplo. Okay? Então, na hora que, que é, para eu fazer a, a, a verificação visual de correspondência entre a, os azimuts, é, utilizando essa forma de apresentação, esse gráfico, eu posso facilmente é, fazer a conversão visual, sem fazer cálculo, o, sobre a correspondência de uma direção na bússola e a direção no mapa então eu sei aqui que a direção é, se eu extraio o azimuth 70 do mapa ele corresponde ao azimuth 90 da bússola se eu extraio a direção 360 da bússola ele corresponde à direção 340 do mapa e vice-versa a direção 340 do mapa corresponde à direção ou azimuth 360 da bússola tá então da do mapa para a bússola eu somo a declinação da bússola para o mapa eu subtraio a declinação okay? 360 para 340 é 360 menos 20 e 340 460 360 é 340 mais 20. Ok? Somo de bússola para mapa e subtraio, ou oh, perdão, eu subtraio de bússola para mapa e somo de mapa para bússola. Ok? Então, se eu é, é, me ater a essa regra, é, é, isso ficar claro durante a utilização, vai ser é, muito mais fácil você identificar erros e corrigir erros de direção para quem utiliza mapa e pra quem, é, é, junto com a bússola ou a bússola junto com o mapa. Okay? E assim é, você consegue fazer a correção e assim você consegue minimizar os erros de deslocamento. E quanto maior o deslocamento, maior o erro. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Então, até o próximo vídeo.